ah, eu vou fazer, eu te soterro aqui no chão Cê não tá entendendo, mano, que esse flow não é picotado Mas cê tenta encaixar, só que não encaixa não ah, Só que não encaixa não, pode falar Faltou o jota não, ele parou de rimar Já você meu parceiro, é um vagabundo Eu imito tubarão e tu imita todo mundo ah, esse improvisado, tá aqui O Rafa é falsificado ah, Pode crer, vai se fuder ah, A tabandona é bem mais fácil que você Sai, sai, troquisa, não cura, oh vou ficar agora, você é o mané, falou até que eu sou o Rafa, esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz, vou dar tiro em você <tos> Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal, Rimas Logo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Oh! Muito cheiroso, muito preto e posturado. Eu não se você do outro lado, até porque você sabe é desapego. Cruzado Rafa Moreira, Fernando Clóvis sem nego. Oh! Você foi vacilão, como assim você? A miscigenação Mas calma que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão Até de fila o Zulusinho ah, ah, como meu aliado Tá faltando sua força Pede lá pro suco capo Então uh, cê sabe Que agora eu não me destaco Mas destaco É um preto muito yeah. forte te matando no ato Nada a ver não encaixou fala até do subcapo, capo Mas calma que eu faço Isso não foi desacato Agora eu te acertei Na rima relaxa Capo, inverte a sílaba Rimando você é pouca marcha uh. Pega com certeza, você sabe que eu não sou obtuso. Suza é marcha, na é marcha não, nunca toca marcha. Até porque no freestyle eu que sou um urso. Eita, ele falou até que é o ângulo. Vai calma, nego, agora certo no mosângulo. Sobre geometria, cê analfabeto, não Nem é triângulo, nem quadrado, cê é um círculo completo. <risos> sabe Que eu tô na sessão, é um rolo compressor passando na sua exatidão. Então você pode até falar que eu sou gordão, razão em preto completo, matando, só de que foda. Oh, oh, eu rimo com amor, calma, cê falou que você é o rolo compressor. Eu matei os rulosão, cê tá de vacilação. Rolo compressor com inimiga da perfeição. Oh, não, não, não, você tá ligado né, rapaz? Tem se a rua rolando, e eu tô sem boca, então olha o gás. Então cê sabe fazendo há muitos anos ei, ei. aquilo que cê não faz O oh, que tá, oh, ó, tô fazendo agora, arranco grito Sabe, eu já faço agora rimatando trito. Eu vou rimando tipo Buzz ao infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Então para sumir de novo?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 Batalhar comigo não é Renato, é roleta ah. russa. Oh. entendeu cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Oh. Oh. Confiança, nessa batida, roleta que se conhece é do dia e companhia. Oh. Oh. É que esse é o fim. Oh. Oh. Entra na vaga e apostas, eles apostaram em mim. Oh. Oh. É o um Pondin e companhia. Hoje o um adolescente te ensina o jogo da vida. Oh. Oh. Oh. Pra mim você tá na mesma station, e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Ah, não, sou verdadeiro. O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Ah, é. Você é o incompetente, o solo da aldeia. o macho com o sangue do aborrecente. Ah, é. Porque a minha rima é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho ah. vai do começo ao fim. Você não estuda, é por isso que essa música é ruim. Ah. É ah. Sinceramente, você tá tomando pancada.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 seu crânio não uso com a colher. Então, só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Você RAP. pro coração, eu usando o seu contra você. Quem não é antes dos anos 2000? Então, nunca viu Milton? Menos sabe. Todo mundo que a na época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 Assistindo o que eu tô mandando, qual que é a fita? Se ela desce em outro mano, qual que é, mano? Tá castelando? Vai é. se fuder, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra batalha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ah, ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão, cê tá reclamando?